Bem-vindo à apresentação rápida sobre o sistema de consulta à base de dados da Receita Federal. Para quem não sabe, a Receita Federal do Brasil disponibilizou em formato aberto todos os dados das empresas, seus sócios, endereços, entre outras informações. Fábio Serpa criou em Python software para compilar tudo isso gravando no SQLite ou gerando um grafo dos dados. Utilizando o Adiante Framework, eu criei em PHP um sistema web para facilitar as consultas dessa base de dados, onde você pode pesquisar pelas atividades da empresa, seu respectivo CNPJ, informações dos sócios que compõem uma empresa, ou você pode pesquisar por diversas informações da empresa. Clicando em ações, você pode detalhar, gerar grafos, entre outras ações. Clicando em detalhar, você vai ver todas as informações que a receita disponibilizou, seus respectivos sócios e atividades. Clicando no grafo, você pode gerar um grafo da relação entre sócios e empresas. No link em amarelo, no final do vídeo, você tem um link para download desse software que eu apresentei. Obrigado.